Oi, querida! Tavam tá com saudade dos meus vídeos? Carnaval acabou, né, gente? Me contem. Como que foi o carnaval de vocês? Conseguiram sair, esquecer o embuste, beijaram outras bocas, conheceram pessoas novas. Porque, olha, se você não conseguiu fazer isso no carnaval, você não vai conseguir fazer isso o ano todo, não, viu? Tô querendo se desanimar, não, mas filha do céu. Se você não conseguiu esquecer o embuste no carnaval, vai ser complicado o resto do ano. Mas pior do que ir pro carnaval e não pegar ninguém, é você ir pro carnaval e pegar o ex lá. O que que vocês têm na cabeça? Minha amiga deu uma dessas no último dia de carnaval. Três meses solteira. O embuste lá cercando e ela lá, toda facinha. Com aquele olhar tipo, oi, perdi o interesse. Mas o não que nós é fraca. Bebeu, ficou doidona de Little Devil. Porque se não for Little Devil, meu amor, a gente nem sai de casa. O embuste veio e vau! Deu nem tempo de eu fazer alguma coisa. Deve ter ficado como? Se achando, né? Falando pros amigos que pega a hora que quiser. Olha, a gente fala que tá de boa, mas é cada respirada funda que a gente dá. E eu tava como? Primeiro dia tava com uma plaquinha escrita. não sou traficante, mas tô querendo sua boca. Segundo dia, me chama de Tóquio e vem ser meu rio. <risos> Entendedores entenderão. Que meus amores, carnaval é pra isso. Pra você esquecer quem te esqueceu, beijar quem não beijou, bebeu que não bebeu, seguir o baile quem não seguiu. É pra que serve o carnaval. Eu recebo tantas mensagens de vocês me perguntando Laís, como que eu faço pra esquecer meu ex? Então conselho da Laís Oliveira posso até estar errada. <risos> que eu nunca sou errada, né? Todo mundo sabe. Primeiro, me segue no Instagram, Oliveira. eu posto vários directs lá do conselho pra vocês, vocês vão amar, viu? Segundo, quer esquecer o embuste? Coloca um salto alto, uma roupa foda, faz aquela meio que e sai pra caça, meu amor. Vai adiantar você ficar em casa chorando no domingo à tarde, desejando estar tá na casa da sogra, comendo aquela macarronada com aquele frango assado junto com o seu ex? Assim você não vai esquecer mesmo. Pega uma amiga sua e vai pro bar beber, mulher. Porque o nosso erro depois que a gente termina o um relacionamento é achar que nunca mais vamos encontrar uma pessoa que nos ame da mesma forma que a outra pessoa nos amou. Mas, meu amor, levanta essa cabeça, fica gatona, vai pra balada. Pra você ver se não vai ter um monte de nego querendo te amar. Medo de ficar sozinha? puf. O único medo que eu tenho na vida agora é largar os contatinhos pra uma pessoa só e não dar certo. Aí eu ficar sem a pessoa e sem os contatinhos. Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas aprenda, você pode até estar tá sofrendo, mas faz igual eu. Sofra por um conversando com mais cinco. A gente não para a vida não, bebê. E assim seguimos o baile gostosinho no azeite.